Pove, pove, vamos lá Chegou o que eu queria que chegasse O amortecedor Com certeza É Chinatown, tá filho E aliás, para não ter dúvida, o outro que eu peguei Também é Chinatown, mas olha isso aqui Ó oh. hum, Lembra que eu mostrei pra vocês? Beleza Mas eu vou tirar ele daqui E vou levar na Target, Pera aí. Já era removido Let's do it Chegou E eu preciso fazer um elogio Valeu. Pelo seguinte fato Falaram que ia entregar dia 17 Hoje é dia 17 E teve o um ano chinês ainda Os caras mandaram uma mensagem assim, oh, Pode ser que atrase que teve o um ano chinês E não atrasou Vamos fazer o um unboxing <risos> <risos> Padre Padre. É o original? Olha aí. E eu guardei a peça. Caraca, eu, eu guardei a peça. Eu guardei a peça que eu falei, puta, não vai vir com a peça. Vem com a peça, ó. Olha. Olha. É a mesma caixa com imã. Que eu comprei aqui. E veio com a peça, ó. Eu guardei essa peça, eu trouxe, eu trouxe a peça. Meu uh. então tá aqui ó. Matlis Aluminum, <risos> exato. Olha, olha, ó, olha aí, é ele, é ele, é. igualzinho. O outro filhos, não é só lacing, tem a scooter, olha ela aí, ó. Citicom, D tá aqui, ó, tio Bom, o que, que vai acontecer aqui? Motec mandou. Ó que luxo. Filtro de ar Orcan e as pastilhas Potenza, certo? Então se você tem uma scooter, contato da Mutec tá aqui, o Instagram. Fala com eles, coloca aí um filtro de ar luxo, fala com o padrelho e a pastilha dois modelos, inclusive para você conhecer se não conhece, a linha orgânica, que é a super força e a RC fúria que é sinterizada já tem uma pastilha rolando ali da Potenza vou tirar agora para ver como é que ela tá tal freinho luxuoso ó boneco tá então dependendo que tá ali agora eu não lembro mas eu acho que eu devo estar tá com essa aqui ó que é a Super Forza. eu vou colocar a sinterizada que é para vir de RL porque é o seguinte vocês vão lembrar com a Lander eu usei muito essa pastilha aqui Inclusive quando eu fiz cartódromo com ela Então é um custo-benefício muito bom Opção, durabilidade E se você quiser mais tranquilo também Você pode usar essa aqui E vamos fazer o Gary aqui, vai Ó, com somzinho de grilo E eu vou falar uma coisa pra você Se você tem sitcom, você sabe que esse disco aqui É um ralador de queijo, né? Mói pastilha Sitcom mói pastilha, meu Não mói, padrão? Oi, pastilha, cabo, disco. Maria. Maria. Eu tô gostando desse É Onde é esse sonzinho? É o elevador. Ah, então menos mal. Porque eu ia falar, pô, você é do amortecedorzinho, eu não, eu não escuto ele quando eu te, Aí, ó, aí, ó. Tinha que escutar ele passando em valeta, um grilinho. E sem filtro, será que é performance? É, vem e o motor vai embora. <risos> vem a performance e o motor vai embora. <risos> O que, que você achou aí, Dá padrão? uma pincelada aí, passamos prezinho já zero. Vamos montar um filtro eu Você te deixa, deixa eu triste quando eu faço esse tipo de pergunta, Me Padre? Me deixa muito triste. Por quê, Padre? Até um pouco nervoso. Espero mas... <risos> que <risos> a galera não vai entender nada, mas tá bom, mas fica assim, né? Que é legal, né? Então eu não queria fazer isso, Padre Deixar você triste. Tá bom. Uhum. Passou. Aí, Padre, você quer que filma, mostrar que tá bonito? Pronto, tá aí, Padre. Mostra que tá um bonito. Olha, tá bom. Um filtro novo. Tá bom. O grilinho tá aí também, faz o grilinho. Perfeito, tá tudo certo. <risos> ó, outra curiosidade pra você, filho. O pneu quadrado! Quadrado! O vai também anda com o pneu quadrado. Tá aí, ó. Zoeira, não tá quadrado. Só não tá no limite, mas não tá. Geralmente quando o pneu tá quadrado, você sente um vinquinho aqui, ó. Passa a mão no seu pneu... Você vai sentir um vinquinho. Se estiver fazendo vinquinho em algum ponto, quadrador. Mas no caso, ó, deixei o elefantinho direto aqui. ó. Nem quero usar ele todo. Bonito. Quero deixar ele aqui. Eu gosto de adrenalina. Eu quero filmar. Porque na hora que sacar, a gente vai ver se é dourado ou se é preto. Certo? Certo. Sacou já? Caraca. 500 milhas? O que que é? Pretoço. Então, nós estamos usando uma super. Zero Fúria. É isso? Super força. É essa aqui que a gente tá. Então, a gente já tava de orgânico. E tá bom, hein? E tá bom, hein? Vai voltar? Não vai querer colocar uma sinter? Uhum. Não vai querer colocar a sinter? O que você vai fazer? Vou fazer o um soltamento. Ah. Pensei que você. Entendi. Ah tivesse zerada, é a gente deixar, ela, já tá com meio osso. Mas vai bem, porque isso aqui é um ralador de queijo, meu. Olha, tá bom. E aí, vamos de sinter, então? Vamos. Ou quer continuar orgânico? Não, põe sinterizado. Então vamos sinterizar. Você é piloto? Você é o racing? Você quer? <risos> Você é racing, né? Ah, tá luxo, Padre. Aí, ó. Oh. Já sumiu também do risquinho daqui, ó. Aqui já sumiu. Aí, ó. É, mas é super força. Ela mesmo. Olha aí. Vai. É a nova. Nossa. Os risquinhos todos aí. Tá mais que o dobro de espessura daquela. Então você quer um douradê? Vamos colocar um douradê. Douradíssima. Não, vai dar uma precisa. E tava boa a bombinha, viu? Não tinha baixado. Eu não Vou ter que entrar na frente, que senão eu não vejo. Vai, né? entra, aí, entra aí, Pode ir, pode ir. Vai que vai, vai que vai. Que ela aqui. Quer que eu aperte um pouco o freio pra te ajudar? espera <risos> padre. Trocou junto? Junto. Geralmente é pra estar tá mais cansado. É, você tá falando comigo, né? Eu sou diântero. Eu sou diântero. Se bem que aqui eu vou dos dois, viu? Porque não tem freio motor. Eu vou igualite. Então, não tem freio motor e todo o peso tá na traseira. ao o motor aqui. É, então. Eu vou meio igualite. Mas vamos, vamos, vamos tirar essa dúvida? Eu acho que vale a pena tirar essa dúvida. E... Então? Soeragê. Tem um Ipon Soeragê e Tom sou Hum... Hum. Opa, opa, tá melhor ah, Tá melhor, tá melhor. Tá É, eu sou um dianteiro rider Eu sou um dianteiro rider É isso aí Essa aqui tá, tá luxuosa Essa tá nova Luxuosa você vê como eu prego a dianteira, filho? É, eu não sou muita referência de dianteiro. Eu acabo às vezes com o dianteiro antes que o traseiro. Eu faço os negócios loucos, padre. É, mas é o certo. Olha, quer fazer do. Quer fazer... Nossa, mas tá muito zerinha. Tá quer... quer fazer doação, padre? Quer doar? Você quer. Padre, essa aqui é sua. Faça claro. o que você achar que tem que fazer. O que, que é? É a diferença, ó, o que gastou. Ah, vamos ver aqui, a dianteira tava morta. Essa daqui tá boa, hein? Ah, excelência. Excelência. Essas daqui tá um pouco mais, ó. De diferença. Ó. É. Ah, vamos jogar nova, já troquei mesmo, né? Se não.. Olha esse ângulo, padre. Olha esse ângulo. E você tá ligado que eu não coloquei aeropipe, né? O aeropipe já veio. É origem, né? É origem. E essa aqui é totalmente natural, sem CBS, sem ABS, sem nada. Ah, não tem nem CBS. essa? É? Ninguém, tem nada. Tem freio. <risos> para, essa para. É aquela, é o, o que ela tem é tem freio. Que marca que é essa pinça? Tô vendo um H com, com que, que seria Herman? Herman hum, Shoulder. Ah, põe uma marca aí para. Fala uma marca que é. Helmans. <risos> Helmans? Pinça Helmans. Aí, filhinhos, no luxo. Ó. Hum. Hum. Hum. Vamos do outro lado. Do outro lado. Uêle. Uêlele. Uêlelele. Caraca. Oh, ficou chique, viu, padre? Bom, é o seguinte. Eu tenho mais uma missão pela frente. Vou colocar... Disses. Is... Esse vídeo continua pra nós. Porém, pro padre, eu deixo ele aqui à vontade pra você ir festejar, padre. Sexta-feira, bloquinho, carnaval. Você quer dar tchau pra alguém? Não, hoje eu quero agradecer. Vai. O Caio veio aqui, me deu um presente, me deu um livro. Caio, Top. obrigado. É nós. Vou ler durante o carnaval, hein? Aí sim. Aí sim, padre. Ele te mandou um abraço, hein, Durval? Ô. Oh, não. Together, então. Obrigado por acompanhar a gente. É nós e por trazer a sua moto aí. Valeu mesmo, viu? Então, isso é ser together. Tamo junto e você, felinho, aguarda o próximo vídeo também. Que os caras ama a dúvida de oficina. Então, tem que ter um pouco de tudo. Um pouco de tudo na sua vida tem que ter. Tá bom? Mas eu, isso não é um tchau. Vamos pra garagem. Olha aí, felinhos. Dormiu. Bonitinho, ó. No vessels. Tudo no luxo. Tá certo? Agora é fazer o testamento. Na verdade não precisa de muito testamento que eu sei que vai funcionar tão bem quanto o outro e sim os dois são chai e na e funciona muito bem ah mas Durva, esse aqui tá vazando tá só que olha só ó panco ó então a peça desceu tava comido já tava meio torto aqui dentro então não tinha como ó. pode ver que é bem diferente ó. ó ela fica justinha a peça lá tá vendo aqui não ela estava mais para baixo a pancada, então por isso. Então agora vai ficar luxo. E deixar na reserva. Tá bom. Valendo. É isso, filhos. Together é nós. E aguardo o próximo vídeo. Au!